que vocês possam visualizar. Então, por um instante eu não vou estar enxergando o chat, OK? E o, o diálogo hoje, pessoal, é sobre design educacional, modelos e processos de produção de projetos, né? E é claro que esse esse tema, né, o design educacional, ele ele é muito mais conhecido dentro de educação a distância, né? mas é, já quero começar dizendo que quando a gente fala em design educacional nós estamos falando aí né de qualquer tipo de projeto educacional ok e aí pessoal uh, então como eu disse esses ciclos de webinars eles estão baseados nesses temas dos guias então nós temos né é, todos esses micro temas é, grandes temas aqui que são os capítulos do guia né o guia pode ser baixado nesse endereço que Aparece na tela para vocês. E é, eu, Cristiane, né? Então, vou trabalhar os, os webinars com vocês dentro do, do macro tema aí, design educacional no contexto do IFSP. Logo mais teremos outros colegas falando aí de construção do texto, né, é, articular presencial com online, produção audiovisual, ambientes virtuais, legislação, enfim. Então, quem está assinando aí a lista, né, a nossa lista para receber essas informações vai ter acesso, vai saber certinho quando tiver sem esses webinars, ok? E aí, pessoal, aproveitando, é, quem está aqui comigo online, eu vou aproveitar para fazer uma enquete, uma sondagem, tá? Então vai aparecer aí para vocês. É, um botãozinho sim ou não, para que vocês possam responder essa pergunta. né? Você sabia que o guia orientativo do, ISF, do IFSP estava disponível para download? Então, eu vou é, enviar aí a pergunta para vocês. O pessoal está respondendo... Nós estamos em 41 pessoas. Até agora, 26 responderam. Vamos ver se mais alguém responde. Dole uma, dole duas. 26 pessoas das 40 que estão presentes responderam. Opa, apareceu mais duas aí. <risos> então, 29. Vamos ver se mais alguém está aumentando ainda. 33, mais um pouquinho, vamos ver se mais alguém responde. Ainda tem gente digitando ainda. É. OK. Bom, vamos para a próxima. Então vou publicar o resultado aí para vocês, tá? Das 36 pessoas que responderam, 14 pessoas disseram que sim, que sabia que o guia orientativo estava disponível para download. Então, é, já conhecia né, esse material e 20 uh, pessoas aí colocaram então que não conheciam, né, que realmente está tendo contato, esse primeiro contato hoje, então daí a importância de marcar certinho esse link, tá pessoal? Por que esse link? Porque esse link ele vai sempre ter a última versão atualizada do guia. Tá? Então sempre procurem fazer download desse, desse guia, do guia por esse link. E aí, mais uma sondagem, pessoal. Vamos para a segunda pergunta. Para quem leu, né? então, desses, desses 14 aí. Quem desses 14 aí chegou a ler? Como é que está a leitura? Está no caminho? Bom, chegou a abrir esse aqui vai para passar os olhos, né? Aqui deu, acho que alguém que tinha respondido que não sabia que estava para download, mas pode ter lido por acesso a algum outro canal. Né? Vamos ver se mais alguém responde. Ok, vamos lá, então. Dessa da, da, do pessoal que respondeu, aí, então 18 pessoas ainda não leu, cinco pessoas dizem que sim, que fizeram já a leitura desse guia. Então. É interessante porque quem for então a partir de hoje começar a ler o guia vai perceber então que tem uma série de capítulos, né? E já sabe também que todos esses webinars serão então terão como base esses capítulos, esses temas do guia. O objetivo é sempre, né, fazer esse, criar esse espaço, né, para para que a gente possa conversar e dialogar sobre o uso das tecnologias, as linguagens e as mídias de AD aí nos processos educacionais do IFE, ok? Obrigada para quem participou aí. Deixa eu voltar aqui a tela cheia para ficar mais fácil para vocês então visualizar. Bom pessoal, então no guia mesmo, no capítulo de design educacional tem uma uma abordagem ali, uma explicação que fala sobre por que, que no If então nós é, usamos a expressão design educacional, né? E aí tem uma, uma visão educativa que convido vocês então que venham fazer a leitura do guia. Mas basicamente a gente tem dois cenários para identificar essa esse termo, né? Essa ou área ou ciência. Do ponto de vista internacional, onde o design é instrucional, né? Ele é mais consolidado. Inclusive tem é, programas de cursos técnicos graduação mestrado doutorado na área de design instrucional especialmente nos Estados Unidos e Canadá né eles já enxergam então daí como ciência exemplo o texto de Brown e Green aí que é um material é, da escola né de, de, de, de da da Columbia e eles eles dizem que o design instrucional é uma ciência de ligação né uma disciplina que constantemente ela está sofrendo influências das descobertas de, da descoberta de outras disciplinas, por exemplo, psicologia cognitiva, comunicação, enfim. E visa misturar, estudar e melhorar os métodos de desenvolvimento, fornecimento de avaliação. Então, lá nesses países, especialmente aí, que tem uma tradição na, na área de design institucional como ciência, eles têm. Isso já um pouco mais consolidado, né, como uma área de ligação, uma ciência mesmo. No Brasil nós temos vários autores. Acho que é, uma das mais conhecidas, pelo menos aí dentro do nosso cenário, que escreve sobre design instrucional, é, isso desde os anos 2000 é a Filatro, né, Andrea Filatro, e ela diz então que aqui para nós interpretando a nossa realidade. A gente pode entender o design instrucional e até, vai, o design educacional como uma ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos e técnicas, né, enfim, processos né, que visam facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução já conhecidos. Essa é a visão de Filatro, né? então, se vocês forem fazer alguma pesquisa desse, né, dessa, desses termos, desse conceito, né, dessa área, vocês vão ver que hoje a gente já tem um corpo mais amplo de conhecimento no Brasil, mas que ainda estamos construindo, estamos em discussão. Então, é nessa perspectiva que o guia também apresenta o conceito de design Educacional no contexto do IFSP. Então, nós fazemos uma tradução dos diversos né, estudos, teorias e materiais, em especial, especial os que foram desenvolvidos no Brasil, porque a gente precisa adaptar para a nossa realidade. Tá? Um dos livros mais importantes uh, no Brasil, aí, que fundamentou inclusive pós-graduação de design instrucional, aqui eu fiz, aqui o Paulo, que está comigo aqui, que fez também. Que a gente acabou fazendo após o design instrucional da, da Unifei, né? Eu fui da segunda turma, acho que o Paulo também, e, de, e o projeto também da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá com a Vani, né? com a Adriana. E naquele momento, então, a gente tinha ah, o texto da André Filatro de 2008, que já apresentava a, a noção de modelos de design instrucional. Eu estou usando educacional porque estamos contextualizando para o contexto do IFE. O que seria isso? Né? Então, quando a gente pensa em design educacional, nós precisamos entender que, a partir de algumas concepções de aprendizagem, se pode desenvolver projetos educacionais que sejam online, claro, especialmente online por conta da cultura, né? Então, no Brasil, a cultura do design institucional está voltada para a EAD. Mas não se aplica só a isso, né? se aplica também em outros cenários, né? cenários híbridos e até presencial. Mas, basicamente, os modelos de design instrucional, aí segundo o Filatro, o livro de 2008 dela, que é o design instrucional na prática, ela traz esse, essa representação, essa ilustração muito interessante, porque nós perce podemos perceber que para que a gente possa então definir ou estimar uma uma proposição de um modelo de design educacional para o nosso projeto, nós precisamos considerar alguns princípios, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui no gráfico, né? Aqui nós temos a, a questão da largura da banda, né? Quer dizer nós temos aqui no eixo né, Y aqui, o, a questão do gráfico da largura da banda e aqui embaixo nós temos a questão da fluência tecnológica. Então, esses dois eixos eles nos ajudam então, a entender também que nós precisamos observar se o projeto vai ter uma ênfase maior no conteúdo, a ênfase no aluno ou a ênfase no grupo, isso por quê? Porque também precisamos começar a pensar que dentre esse cenário nós temos uma perspectiva né, de modelo de design educacional voltado mais para o consumo em rede ou para uma produção em rede. Isso é bem diferente, tá? Eu diria para vocês que hoje, uh, no Brasil, especialmente nas instituições privadas, quando a gente fala de graduação especialmente, nós um pouco vemos algo mais voltado aqui para produção em rede, tá? Nós vemos algo mais aqui no meio, aqui, um pouco mais de consumo em rede, né? um DI, quer dizer, um modelo de design instrucional mais fixo, mais informacional ou seja, mais estruturado. Então você tem videoaulas, apostilas, roteiros de aprendizagem, tem até fórum, mas engana-se aquele que acha que um fórum já torna o projeto o modelo do design instrucional colaborativo, não é? Então nós temos aqui subindo essa, né? Essa questão, essa essa seta central aí. Então nós temos a ideia também de educação suplementar, né? Ou seja, o ideal seria que os projetos voltados mais para um DI fixo, mais de consumo em rede, fossem mais voltados para uma educação suplementar, para uma formação suplementar. Quando ele caminha para o DI mais aberto, nós vamos chegar aqui mais ou menos no atendimento do estudante, né? ou seja, considerando mais a participação do estudante, daquele que faz, que, que vivencia também o processo de aprendizagem e aí nós temos os modelos mais abertos, né? mas não chegamos ainda no colaborativo, lá na produção em rede. E aí sim, né? quando a gente está aqui no colaborativo, nós estamos considerando já que o estudante participa como um todo do projeto, inclusive nas tomadas de decisões, né? curadoria, seleção de materiais. E aí a André ela tem um modelo que ela se chama Design Instrucional Contextualizado, que é o DIC que está aqui em cima, que ela vai nomear como imersivo, tá? Onde a ênfase vão estar nas relações e nas questões grupais mesmo, ou seja, no coletivo, ok? Então, nós precisamos pensar, quando a gente fala de modelos de design é, instrucional, ou no caso do IFE educacional, nós precisamos pensar, né? Olhando aí para duas questões importantes, né? Será que, o, o que a proposta do nosso projeto visa o consumo em rede ou a produção em rede? E isso vai implicar né, uma série de outras coisas. Então, se a gente for olhar isso de um outro ponto de vista, nós podemos, então, pegar os três principais que estão no guia, inclusive, orientativo, tá pessoal. Mas, claro, existem várias outras possibilidades de configuração. Eu estou me baseando aqui nesses três principais modelos. tá? Então, se a gente pensar a estrutura de rede do modelo fixo, né? quando a gente pensa, então, de rede de sistema, sistema de aprendizagem, a ideia é que o sistema seja um pouco mais fechado, fixo o material, a estrutura do curso, ele vai estar mais pronto antes da execução, né? Basicamente é um sistema fechado e aqui o papel mais a gente é então de professores, técnicos, é, a ideia aqui é mais da entrega de um produto e de um serviço, né? Porque não há participação no sentido de quem vai receber esse produto, ok? Então é, nós temos essa natureza aqui na questão do modelo mais fixo indo para o meio do caminho, né? O caminho do meio no modelo de design educacional nós temos a ideia de essa noção de misto, que então a gente tem uma estrutura assim inicial central pronta um pouco antes aí da, da execução, né? É, mas ele é um sistema mais uh, interessante do ponto de vista de aprendizagem em rede porque prevê uma abertura, né? Então você já começa a perceber que eu tenho então uma estrutura inicial é, exemplo, eu tenho lá no meu ambiente virtual né, as videoaulas prontas, uh, as atividades, os exercícios, as apostilas, mas eu também tenho uma abertura para negociar, ali, em algum sentido, uma curadoria de material com os estudantes, revisitar objetivos de aprendizagem, revisitar a importância de suplementar com algum ou outro material, envolver, em certa medida, os estudantes também nessa tomada de decisão. Tá? Eu diria para vocês que hoje os projetos, no geral, mais encontrados no ensino superior, os que são aí que garantem uma certa abertura e construção em rede, no sentido mais básico, é, estariam saindo um pouco desse modelo misto, tá? Então, a gente percebe sempre, ou até nessas pós-graduação que a gente vê muito autogerida, né? quer dizer, a pessoa fica lendo, assistindo vídeo, quase não interage com colegas estudantes, está lá no fixo. Aqui no misto ainda há então a possibilidade de uma vez por semana você ter contato com o professor, com o colega, via uma webconferência... É, os fóruns podem ser também criados por, pelos estudantes, sugeridos pelos estudantes, atividades podem ser sugeridas pelos estudantes. Então, esse misto seria o, o viável do que a gente encontra na maioria dos estudos hoje, tá? da, da realidade de educação à distância, especialmente no superior hoje. E aí o desafio, né, que, que é esse modelo aberto, on the fly, como diz a Filatro, que é um, um modelo de, de design educacional mas aberto mesmo, ou seja, o processo ele ocorre durante a execução, a partir de propostas iniciais. Então, não se tem uma estrutura rígida ou uma estrutura centralizado. O que se tem é uma etapa de preparação, o que se tem é um framework. O que se tem, por exemplo, é a primeira e a segunda semana de atividade ali para avaliação diagnóstica. Né? Se tem, então, uma estratégia, o toolkit, né? ou seja, uma, um toolkit para imaginar uh, ferramentas de interação, ferramentas de colaboração, porque o foco é um sistema aberto. E os estudantes, nesse tipo de modelo de design educacional, eles participam inclusive da seleção né, desses instrumentos do toolkit. Se a gente fosse traduzir aqui para o IF, não seria só a participação do estudante ali, viu, os coletivos, não, tá, pessoal? As representações discentes, não. Seria é, basicamente convidar ex-alunos, egressos, alunos que estão. É, que foram inclusive selecionados aí que são os alunos que vão entrar nas primeiras turmas e nas segundas turmas para discutir de fato é, a preparação desse, dessa disciplina, desse curso e durante as aulas durante a execução do projeto os alunos da turma também vão ajudando na curadoria né, na, na construção aí desse ambiente, desse sistema então ele é baseado nas relações de, é um ambiente de cocriação mesmo Tá? Diria para vocês que poucas instituições co conseguem esse desafio, entretanto, eu acredito que o Instituto Federal de São Paulo e todas as federais é o um ambiente que tem condições de ofertar, sim, é, de fazer com que esses projetos aconteçam dessa maneira, inclusive até pelos instrumentos legais de participação decente. Agora, é desafiador. Porque é preciso então formação das equipes, né, sejam de, do, dos discentes, dos docentes, dos técnicos, porque é preciso saber cocriar, é preciso saber então como trabalhar junto, né? Esse é um outro processo que a gente não aprende na escola tradicional. Então, se a gente for traduzir então nesse sentido esses três principais modelos, como eu disse a outros, tá? Nós temos o, no fixo aí os formadores, eles são responsáveis então pela produção e execução junto às equipes multidisciplinares. Os estudantes geralmente não participam da concepção e nem da produção. Eles podem até sugerir melhorias pós-execução, que é lá no final do curso, né, no curso autogerido, aquele que é questionário de avaliação do curso, por exemplo. A ênfase é numa suplementação de aprendizagem. Então, aqui a gente diria né, que é um modelo de design de educação aqui para o IFE poderia se pensar os MOCs, né, se pensar algumas atividades de suplementação de aprendizagem. Okay? O, no, no modelo misto, os formadores são responsáveis também pela produção e execução junto às equipes multidisciplinares, então eles são responsáveis. Os estudantes eles podem participar da concepção e da produção por meio dos representantes, né? E a ênfase é numa formação ainda tradicional, porque a gente é, vai criar espaços ainda tradicionais muito similares ao que a gente tem na educação presencial. O que muda vai ser a mediação e a metodologia, né? Mas basicamente a gente ainda vai ter muito do elemento do presencial nessa, nesse modelo. Já no aberto, é o uso potencial mesmo das, da, da, da rede, da cocriação, é uma mudança de paradigma maior. Né? Por quê? Porque quem é responsável? Né? Os, os formadores eles são responsáveis também pela produção e execução junto às equipes multidisciplinares, mas os estudantes necessariamente participam da concepção e da produção antes da execução, e esse é o desafio. Né? Então, como que você... Articula a participação desses estudantes nesse processo, mas de verdade e durante né, a execução. Quer dizer, então eles vão ter uma voz também de mudança de, de, de planejamento didático, que é o desafio para tal escola inovadora, né, que vai usar de fato as ferramentas 4.0 da internet. A base é a cooperação. Tudo isso, pessoal, implica. Quando a gente fala, então, de modelo de design educacional, ou de proposta de design educacional, ou de framework né, de design educacional, tudo isso implica nos processos de produção. O que, que seriam, então, esses processos de produção? A palavra produção sendo ressignificada aqui, para além da visão produção taylorista. Tá? mas produção no sentido mesmo de construção, porque a gente vai precisar pensar em qualquer modelo desses que a gente vem escolher para o nosso projeto educacional, a gente precisa pensar que tem uma etapa de criação, desenvolvimento e de execução. Esse projeto pode ser presencial, híbrido, online e precisa ter então uma concepção pedagógica, né? Então, como que a gente faz isso quando a gente traz então para a noção de produção, né? Qual a relação entre os modelos de design instrucional e educacional para as questões de produção. Eu vou dar um exemplo para vocês, aí um print de um curso que eu tive a oportunidade de ser formadora e uh, designer educacional ao mesmo tempo, tá? É um projeto né, de educação no modelo aberto. Então a gente tinha uma estrutura básica ali, que era, na verdade, a estruturação do ambiente e do toolkit de ferramentas que já previam o quê? A intensa colaboração e participação dos estudantes. E ao invés de, então, ter aulas ou semanas ou unidades, o que se tinha era uma estimativa de tempo, né? de tempo por semana e cada semana tinha um, um level, né? A gente propunha então um avanço a partir da, da do remanejamento dos objetivos educacionais. Agora, isso não partiu do nada, né? Isso estava então na cabeça dos formadores, mas precisava ir para a equipe de produção. Então, o que, que foi feito para que pudesse ser então materializado esse espaço, né, de de cocriação? foi pensado aqui do lado esquerdo, vocês têm, por exemplo, onde tem aqui mais em preto e branco, uma tela de storyboard, onde o conceito da carinha do ambiente, né, da, das da, dos toolkits que a gente chama, né, das ferramentas de interação, como que o aluno ia ter um suporte técnico? Será que os desafios, avisos, né, a gameteca, ou seja, um lugar onde eles poderiam então sair do ambiente virtual Moodle para ir para outros lugares com os professores para explorar? Né, a forma de avaliação, em vez de ser notas ali, visualmente iam seus badges, está né, vendo? Para cada desafio alcançado, explorando com seu clã, relatos da jogatina, glossário gamer, quer dizer, a cada momento, a cada desafio realizado, né, aquele, aquele badge ia sendo representado o avanço né, desse estudante a partir dos, do. do dos desafios propostos. E foi a partir, então, desse storyboard, desse protótipo, dessa prototipação de como ficaria, quer dizer, a gente não foi direto para o ambiente virtual fazer, foi discutido, houve reuniões, né, reuniões de cocriação, especialmente de design thinking. né E aí, uh, a partir desses esboços que nós fomos, então, distribuindo as atividades entre as equipes, quem era responsável pelo quê, para chegar nessa carinha aí, mais colorida, né, dentro do ambiente virtual. Isso exigiu então identificar quem seriam os técnicos para fazer o que, a, a adaptação da interface do mudo, né? Quem seriam os responsáveis pelo suporte técnico dos estudantes? Quem ia criar os badges, a, a questão visual, né? E isso tudo foi feito entre os formadores que tinham essas habilidades para fazer. Okay? então para vocês verem que mesmo um modelo aberto que todo mundo acha às vezes que não tem uma pré-produção exige sim e exige um trabalho muito forte também de pensar né esse espaço esse lugar de encontro né esse lugar em que a, a, a, o encontro para a aprendizagem vai acontecer e quando a gente pensa em processos de produção nós temos uma série de questões né que é isso que eu gostaria muito que quem está ouvindo agora prestasse e identificasse bastante é, esses itens. Nós temos uma série de metodologias de produção. A gente começa a entrar, então, no que seria processo de produção em projetos. Tá? Então, nós temos uma escola de gestão de projetos, de produção de projetos, muito voltada à escola de negócios né, e outras áreas, e essas normalmente são traduzidas para a educação. Agora, o, no design instrucional, nós temos um que é mais tradicional, que é o modelo ADD. Vocês estão vendo a setinha vermelha aí? Mas o ADD é o primeiro, o mais conhecido, o mais tradicional, mas também veio né, aí do mundo do, da gestão de projetos, a metodologia Scrum, o RID, que é o Rapid Instructional Design, o SAM o Dragon Dream e dentre outras, cada uma delas vão ser escolhidas conforme a sabedoria, a condição, a expertise do grupo que vai executar esse tipo de processo de produção e a cultura institucional. No nosso caso no IFE nós identificamos que o modelo AD, por exemplo, ele abarcaria mais conhecimento. Então nós temos culturalmente no Brasil conhecimento maior do AD para a gente desenvolver os processos de produção de design educacional, né? E, no, no item 2 aqui, nós temos que observar, para fazer essa escolha, né, dentro dos processos de produção, essas dimensões, a pedagógica, a técnica e gestora. Eu sempre brinco que o curso nunca é do professor nem do estudante, né, da comunidade e do campus. Então, sem um desse tripé aqui, ó, sem uma base pedagógica, técnica e gestora dificuldades vão acontecer, né? Porque a gente precisa então ter um alinhamento filosófico do campus, né? da instituição que vai fazer essa oferta. Aqui no item 3, a gente vai ter que pensar então no item na questão da produção, do processo, as ferramentas, né, quer dizer, sele selecionar, elaborar, pensar estratégias, recursos, e uma dessas estratégias pode ser o design thinking, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? a concepção pedagógica, né? ou seja, como que, que esse grupo, né, que esse, esses formadores, essas pessoas que estão propondo o projeto pensam o processo de aprendizagem? Será que é mais behaviorista, comporta comportamentalista, cognitivista, construcionista, e aí vai. Tá? A concepção pedagógica também dita muito a, a, a maneira como se enxerga o processo de aprendizagem e impacta também no processo de produção e no modelo de design educacional. E no final, aí, no item 5, a gente precisa, da mesma maneira que a educação tradicional, só que vai mudar a metodologia, nós precisamos desenvolver um planejamento didático e pensar a gestão desse projeto, né? articuladas aí com o papel e a clareza dos objetivos que esse projeto quer alcançar. E no item 6. Avaliação, tanto da, da perspectiva da aprendizagem em si, ou seja, aquela atividade de avaliativa que o aluno vai realizar, né, quanto multidimensional, é avaliar as ferramentas que estão sendo usadas, as estratégias que estão sendo usadas, né, a formação dos envolvidos, né, docentes, é, discentes, inclusive, e equipe multidisciplinar como um todo. Isso. Se a gente então pegar daqueles itens ali, trazendo para o AD, que é o que nós vamos trabalhar aqui nesses webinars, tá? No futuro a gente pode até falar dos outros, mas para ficar mais palatável, né? Assim, para que a gente possa falar a mesma semântica, eu vou trabalhar sempre nos webinars uma dimensão do modelo AD, tá? E para hoje eu vou partir do A, do análise, né? Ou seja, dessa etapa tão importante se a gente for então. Desenvolver né, qualquer modelo de design educacional a partir aí, da perspectiva dessa proposta do AD, que basicamente são etapas né, de análise, né, avali é, concepção, a implementação, desenvolvimento e avaliação. A ordem aí vocês estão vendo pode ser uh, não linear. Embora várias pessoas achem né, que o processo possa ser linear sempre. O modelo AD ele pode ser reconfigurado a partir do modelo de design educacional. Por exemplo, se a gente for pensar um modelo fixo, ele vai ser mais linear mesmo. Então, primeiro a etapa de análise, depois a etapa de concepção, depois a etapa de desenvolvimento, depois a etapa de implementação e, por último, a avaliação. Mas se a gente pensar um modelo aberto, essa coisa pode ser mais espiral, cíclica, e a gente vai falar um pouquinho mais disso. Normalmente, a tradução da palavra design também gera muita confusão. Quando a gente pensa em design educacional, lembrem-se que design está para concepção, planejamento. Tá? É, tirem também essa ideia de desenho como se fosse um desenho de algo que remete a algo mais voltado para o gráfico. A palavra design que o design educacional trabalha é na perspectiva do planejamento, da concepção. Então, se a gente vai trabalhar com o a etapa de análise ela tem ah, algumas premissas interessantes, né? O que, que seria então essa etapa de análise no modelo AD? É o momento que a gente vai fazer identificar aí, levantar realmente a necessidade educacional. Identificar o público-alvo, né, as limitações, prazo, enfim, orçamentos, equipes. Então, essa etapa de análise ela é muito importante. Basicamente, a gente tem três etapas aí, que seriam identificar as necessidades de aprendizagem, elas vão ser traduzidas em objetivos educacionais. Nós vamos também tentar caracterizar esse público-alvo em termos de perfil demográfico, tecnológico e cultural. Então, a gente está vendo agora na pandemia que basicamente as instituições não conhecem o perfil tecnobiográfico das pessoas, né? culturalmente falando. A gente precisa, tá aí uma boa, uma boa área para a gente fazer pesquisa, exatamente fazer e pesquisas, identificar de fato, né, ter dados para a gente tomar decisão. Por que, que a gente está apanhando para tomar decisão de qual ferramenta usar? Porque a gente não tem né, estudos, como em outros países, do perfil tecnológico e cultural, ou técnico-biográfico, de fato, das pessoas que vão interagir naquele projeto. E três, levantar as, as potencialidades, as restrições institucionais, né? Com, o contexto, enfim. Então, ficam essas três dimensões básicas aí da etapa de análise, que elas podem se traduzir em algumas questões orientadoras. Eu vou deixar depois para vocês aí no chat o link desse checklist, mas ou o, no, no guia, esse checklist aqui, essas questões orientadoras estão também na íntegra, tá? mas algumas importantes. O que se pretende em termos educacionais? Quais são os atores da proposta educativa? Estudantes, professores, técnicos... Quais são as informações os conteúdos disponíveis? Quais são as tecnologias e mídias disponíveis? né? E quais são as necessidades de formação das equipes? Né? E aí das equipes, se a gente pensar um modelo de design educacional aberto, lembre-se que o estudante participa. Então, até o estudante precisa também aprender a fazer curadoria. Vejam, né? é um pouquinho de trabalho... Mas a qualidade, né, que a gente é, sempre ouve dizer em educação a distância, ela demanda, né, esse tempo, essa dedicação. E aí a gente chega então que uma das maneiras que a gente pode usar para fazer, para desenvolver esse projeto educacional, é usar a estratégia de design thinking. Né? ela é uma estratégia de planejamento, mas também de, de produção. Né? Então, nós vamos, nesses próximos webinars, esse é o primeiro, então, a gente está introduzindo os modelos de design educacional e pegando a ênfase no, na análise, nós vamos fazer sempre um paralelo com o design thinking, que basicamente tem essas cinco etapas. tá? Descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Então, se a gente for Traduzir, fazer esse paralelo com o AD, no, no, na etapa do design thinking aí de descoberta, seria então a etapa de análise. Ela nos ajuda a descobrir outras ferramentas para que a gente possa, então, levantar de fato informações do contexto do cenário que a gente está empreendendo esse projeto, tá? Então, é, depois essa apresentação vai ficar para vocês, e aí vocês podem olhar com calma. A gente vai vou enviar o material também. É, de apoio dessa webinar para vocês, mas também tem no guia nessa etapa, então, de análise ou de descoberta, a gente tem estratégias tradicionais, né? Checklists, entrevistas, pesquisas, outros métodos. No IFE, por exemplo, a gente tem as consultas públicas, né? Isso gera fichamentos, criação de base de dados dos cursos. Mas se a gente também for, então, lançar a mão de algo mais inovador do ponto de vista de estratégia, né? Nós podemos pensar, então, que o design thinking ele tem três ferramentas interessantes. Uma é o mapa de empatia, a estratégia da persona e a tecnobiografia, para a gente, então, identificar melhor esse público-alvo, que, na, na verdade, nem seria o público-alvo. Né? A gente começa a tratar, de fato, com um olhar mais próximo, mais empático, essa pessoa que é a que vem aqui para o IFE né, buscar os seu sonhos de formação para a vida. Então, o um mapa de empatia... Na próxima webinar eu vou dar detalhes, assim, vou explicar melhor cada um desses três aqui, né? Então, nós vamos ter ênfase ainda na etapa de análise. Eu vou entrar um pouco mais em como a gente pode elaborar o mapa de empatia, a persona e a tecno tecnobiografia, mas o que eu trouxe para hoje são exemplos. Então, a gente tem aqui um template que vocês podem baixar nesse link depois, que é como que a gente pode pensar o mapa de empatia, que basicamente é pensar e tentar descrever o que essa, esse nosso estudante pensa e sente o que ele vê o que ele diz e o que ele faz o que ele ouve né? então uma estratégia de levantamento dos um, do, do sentidos né? do, do mapa mesmo do como é essa pessoa ah perdão esqueci que aqui embaixo a gente também tem as dores e os ganhos né? dessa pessoa quando ela se envolve por exemplo em alguma atividade de aprendizagem e aí eu estou interpretando aqui para o nosso contexto tá nós temos também a questão da, da persona, né, que é muito usada, inclusive, para várias estratégias fora do âmbito da educação. É, e é muito potente, porque se a gente for olhar as estratégias que o mundo, né, o mundo do capital usa para fazer uso das nossas informações, né, a gente poderia aprender algumas estratégias e hackear esse sistema para a gente descobrir algo mais sobre os nossos estudantes, sobre as pessoas para as quais a gente vai fazer os projetos também. Então A persona nos ajuda a identificar a demanda. Né? Ela não é alguém real, mas é um exercício. A construção de uma persona que não envolve representar essa pessoa real ou ideal, mas um tipo, alguém que representa uma categoria, né? esse egresso... Se eu fosse pensar com vocês aqui, a gente já faz algo parecido quando a gente vai pensar no regresso do curso para pôr o PPC. Só que a persona ela é um pouquinho mais detalhada. A gente começa a pensar outros elementos, né? outras coisas, porque nosso objetivo é diagnosticar o seu comportamento, suas motivações. Né? Então, ela é diferente de público-alvo nesse sentido. Né? Ela, ela vai trazer outros, outros elementos para nós. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um, um exemplo de persona né? que eu fiz, por exemplo, para um curso que eu vou ministrar né? então Basicamente, quem é esse estudante, esse público-alvo? aí né? O sexo é feminino, tem superior completo, é educador em instituições escolares, centros culturais, ele pode possuir filhos. Onde ele mora? Né? O que, que ele faz? Qual é o comportamento dele? Ele engaja. Né? Ele é engajado com a educação pelo viés da cultura, da arte e da tecnologia. Ele tem perfil é, para... Ali cortou um pouquinho, que está no Excel, mas para usar as tecnologias. Ele até deseja ou possui uma certa fluência Tecnológica, ele usa redes sociais, mas ele valoriza as relações, as, as relações humanas, então a gente faz ali um, um, um apanhado dessa persona, né? De quem poderia ser, então, essa pessoa que venha fazer esse curso, né? Então, isso nos ajuda a ter mais elementos daqui, por exemplo, a gente conseguiria pensar os objetivos educacionais a gente conseguiria começar a rascunhar esboços de planos de mídia né é, pensar as regiões de alcance no caso de um curso à distância enfim a partir dessa persona algumas coisas começam a ficar um pouco mais claras e nós temos também a tecnobiografia por exemplo essa que foi usada numa estratégia de curso de ensino fundamental tá aí o link para vocês da fonte mas basicamente também foi o levantamento, né? uma sondagem feita com pessoas daquele grupo que se deseja, que se espera, que se acredita que seja a, o perfil de quem venha fazer o curso. Né? E a gente faz então essa, essa audição de eu contar, de saber, de identificar, seja por ferramenta online ou mesmo reuniões em grupo quando é no caso do presencial nessa né? sondagem de identificar o perfil dessas pessoas e a tecnobiografia deles se eles usam né como eles usam culturalmente as redes sociais as tecnologias o que está mais perto dessas pessoas qual é um pouco da história de vida delas né e é claro que isso tudo num campo de amostra tá pessoal a gente não está falando de fazer isso com milhares de pessoas isso é uma, uma um, são ferramentas mais qualitativas para a gente então de fato trabalhar o projeto, né? levantar, então, identificar ah, o contexto, o perfil das pessoas que a gente quer alcançar com os projetos educacionais. E aí tudo isso acaba tendo como um ponto de partida, né? É, gera um ponto de partida importante, que é revisitar esses objetivos educacionais, que é o único norte que nós vamos ter no sentido de começar o planejamento didático, né? De começar de fato a pensar esse modelo de design educacional e ver de que maneira isso vai se traduzir num processo de produção, né? Lá pensando então o modelo ADE. né? E aí a gente tem então alguns exemplos dos objetivos que, segundo aí o Bordenave e o Pereira, eles podem estar no campo de serem mais instrucionais mesmo, ou seja, no campo cognitivo, que o aluno deve ser capaz de fazer do ponto de vista cognitivo e também dos expressivos, ou seja, aí mais articulados com as realidades sociais, culturais, né, que se espera que o aluno alcance. E é a partir desses objetivos educacionais, pessoal, que nós começamos o nosso próximo webinar. Então, basicamente para esse encerrando, é, deixa essa dica então para que vocês olhem aí um pouco mais sobre as questões dos objetivos de aprendizagem, né? Então, verificar as possibilidades estratégias ao invés de ir direto para mídia. Vamos tentar sair um pouco dessa cultura de pensar primeiro a mídia, né? Vamos pensar estratégia. História em quadrinhos, reportagem, drama, comédia, animação, jogo, fábula, novela, simulação, música. Como que a gente vai apresentar o conteúdo? Que estratégias? Para depois a gente então pensar o alcance. Dessas estratégias e como elas podem ser materializadas pelas mídias. E não o contrário, não é a mídia que materializa a estratégia, mas é a estratégia que lança a mão da escolha de uma mídia adequada. Pensar o envolvimento, né? Como que a gente desperta curiosidade, surpreende, desafia, cria polêmica, né? No caso aí de ciências é, humanas, filosofia, como que a gente pode usar o humor, como que a gente abre oportunidade para envolvimento. Tudo isso pensando a importância da linguagem. Né? Então, quando eu penso essas questões, eu vou, então, conseguindo fazer a identificação de quais mídias podem me ajudar nesse sentido. E as situações de interatividade, né? seja por diálogo, entrevistas, seminários virtuais, debates, trabalhos em grupos, visitas, ambientes interativos, experimentação por simuladores, enfim, uma infinidade de coisas. então Quando a gente parte daqui para começar a escrever os objetivos também, a gente sai um pouco da ideia de ficar focado na mídia. Né? Ou seja, na tecnologia, a gente começa a pensar na experiência de aprendizagem, que é o que o design thinking vai propor, né? vai nos dar condições de, de desenvolver pensando um modelo de educação, um modelo de design educacional. Ok, pessoal? Então, tem as referências aqui também, depois a gente vai mandar alguns materiais para a lista de quem se inscreveu pela lista aí complementar, para que vocês possam ler na íntegra alguns artigos também, ok? Então, agora eu vou abrir aí para vocês, para as perguntas.